Edalberto Alexandre Golar, Erisberto Garcia Antunes e Léo Zanata dispensaram discussão. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto 11/2019 em segunda votação. O qual teve seis votos favoráveis, sendo ex os vereadores Wagner de Freitas Aguiar, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Golar, Erisberto Garcia Antunes e Léo Zanata o senhor presidente declarou aprovado o projeto e solicitou que os servidores da Câmara encaminhem ao Executivo. Terceira proposição: Projeto de Lei 12 2019, de autoria do Executivo, assuma e autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, auxílio financeiro como premiação a eventos culturais e da Outras Providências. Passando a palavra aos vereadores para a segunda discussão. Os vereadores Wagner de Freitas Aguiar, Edivaldo Nascimento, Edalberto Alexandre Golar, Esberto Garcia Antunes e Léo Zanata dispensaram suas discussões. O vereador Jorge João Pereira Filho apresentou suas considerações sobre o projeto. Em seguida, o senhor Presidente colocou o projeto 12-2019 em segunda votação... O qual obteve seis votos favoráveis, sendo estes os vereadores Wagner de Freitas Aguiar, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandre Golar, Elisberto Garcia Antunes e Léo Zanata. O senhor presidente declarou aprovado o projeto por unanimidade de votos dos vereadores presentes e solicitou que os servidores da Câmara o encaminhem ao Executivo. Neste momento, o senhor presidente, informou esgotada a ordem do dia. E deixou o espaço aberto para que os vereadores fizessem uso da palavra. O vereador Jorge João Pereira Filho fez menção às datas comemorativas: 19 de abril, Dia do Índio, 21 de abril, Dia de Tiradentes, e 22 de abril, Descobrimento do Brasil, parabenizando o país. Fez também observações sobre assuntos de interesse do município, como as placas de sinalização poda e recolhimento de galhos de árvores realizados pelos munícipes, buscando providências por parte da administração. O vereador Adalberto, Adalberto Alexandre Golar comentou sobre o pedido de moradores vizinhos para a reforma do prédio da rodoviária, que está abandonado, solicitando ao menos iluminação do pátio do local, que encontra-se crítico. Com a palavra, o senhor presidente também deixou comentários sobre os assuntos apresentados pelos vereadores. Não havendo mais manifestação e mais nada a ser tratado, às 19 horas e 51 minutos, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos. O vídeo da sessão encontra-se na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Barra de Jacaré e no YouTube e no site da Câmara Municipal de Barra de Jacaré.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 E seja bem-vindo aqui nessa casa de lei. expediente normal ainda, né? Eu quero convidar aí a senhora valquíria para fazer uso da palavra para explicar sobre o projeto que está em pauta aqui. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da Câmara, Isael Dutra. Boa noite. A todos os demais vereadores aqui presentes. Eu estou exatamente no momento, hoje, nessa noite, fazendo uma visita a vocês, por assim pode-se dizer. Porque está passando aqui na Câmara o projeto, acho que 9 de 2019, sobre a contratação, a abertura de cargo da, da oficina da professora de dança que agora no momento se encontra se vago. O porquê que foi? Que encontra se vago no momento? Porque a nossa que estava pediu licença, foi dada licença a ela de dois anos sem remuneração, na qual ela se licença. Todo funcionário tem direito. Não assim por dizer somente por uma vaga, né? Algo ficou vago, mas assim a nossa necessidade hoje é de mais profissionais. É demais oficineiros no nosso projeto Vida Nova, que hoje se encontra pode-se dizer muito vago. Estamos apenas com dois oficineiros, a nossa professora de dança Flaviana e a Valdirene, professora de dança não, desculpa, a professora de pintura Flaviana e a Valdirene de bordado. Ou seja, apenas dois profissionais para atender aqui trouxe para todos poderem ver e constar 122 alunos matriculados e frequentando diariamente o nosso projeto. Não temos é do conhecimento de todos, mais pessoal, para poder estar tá chamando do último concurso. Ninguém mais passou. O professor também de artes pediu a conta, que foi chamado em outro concurso no município vizinho. Então, eu quero dizer aqui para vocês o quê? pediu com muito carinho, muito amor, muita atenção, quando se trata-se de nossas crianças, de nossa educação. Ali é um atendimento social, mas são vidas, são crianças, que estão precisando de atendimento urgente. E, por enquanto, o meio mais viável está sendo esse. Vai ser passado também o projeto do social, que tem todos os anos a licitação das contratações. Mas até que isso não está acontecendo por meios legais, que é um pouco complicado, nós temos que fazer o máximo que a gente pode para poder estar tá atendendo nossas crianças. Hoje, o Jorge esteve presente no projeto, tirando alguma dúvida sobre a professora, sobre essa vaga, né, Jorge? E eu peço a vocês, com todo carinho, quando vocês tiverem alguma dúvida seja qualquer projeto que passe aqui, ou qualquer comentário que chegue até vocês, o projeto Vida Nova está de portas abertas para recebê-los. Vocês podem chegar lá a qualquer momento, ou podem também telefonar dizendo, vou fazer uma visita, melhor ainda. Vão lá e consta, constatam, né, vocês podem constatar, de, assim, presente com a presença de vocês, o que acontece com aquelas crianças durante o dia, o que aquelas crianças comem durante o dia. Vão lá para vocês ver o atendimento maravilhoso que o nosso município dá para as nossas crianças do projeto. A gente tem professores vizinhos que trabalham na nossa educação hoje em dia. Gente, pode-se pode -se dizer assim que é muito precário o atendimento pedagógico de materiais, de alimentação. O nosso projeto, a nossa cidade, o nosso município, o nosso Pio 12. É riquíssimo. E nós temos o quê? Que agradecer isso às administrações e a vocês que aqui estão presentes. Então, eu peço com carinho a vocês que votem, posso dizer assim, pelo amor de Deus, mas pela nossa necessidade maior no momento. Vai haver outros projetos para vocês estarem votando, sim. Vocês têm dúvida? Com certeza. A função de vocês aqui é questionar, a função de vocês aqui é fiscalizar. Mas você pode estar fazendo isso diretamente no setor, vendo o que está acontecendo com as crianças sobre atendimento. Estamos hoje em dia é, com o horário... É como posso dizer? Nós estamos é, fazendo a... o rodízio, isso, o rodízio de nossas crianças. Você pode dizer bem, né, Jorge, porque você tem a sua menina matriculada lá. E isso é outra coisa prioritária no nosso município. Nosso município não atende somente as crianças necessárias, necessitadas, que estão atendidas pelo social. Ela atende portas abertas no geral. Né? Não temos diferença com nossas crianças no nosso município. A criança que a necessita e a criança que também que não necessita é atendida por igual, são direitos iguais. Então, eu peço a vocês, olhem com carinho pela nossa educação, olhem o que está acontecendo. Não vamos fazer críticas políticas para atacar alguém, vamos apenas defender as nossas crianças, defender os direitos do nosso município. Eu peço a vocês que olhem com muito carinho. O Israel já pôs para mim que vai ser tranquilo, mas eu estou aqui ponhando para vocês a dificuldade que nós estamos enfrentando hoje no nosso município. Eu, como funcionária, as nossas meninas aqui, como funcionárias públicas, estamos lá para atender, com, sabe, com o maior carinho, com a maior necessidade possível, mas às vezes está chegando um momento que nós não estamos conseguindo. Porque os nossos funcionários também têm direito a, a testados médicos. A gente não pode contestar essas coisas. Porque um dia também pode ser eu que vou precisar desse testado médico. Então, tem hora que está muito precário. Tem dia que nós temos um profissional somente com duas estagiárias. Então, vamos olhar para nossas crianças. Tá bom? É o que eu peço. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, para o Quirito também, que fique à vontade. Viu? Pode fazer a pergunta, pode fazer a visita a hora que vocês acharem necessário, que vocês puderem. O projeto está de porta aberta. Eu já questionei porque o estagiário primeiramente não pode ficar sozinho em sala de aula. Ela tem que ficar acompanhado por uma pessoa responsável. Primeiro. Eu tenho tô com duas estagiárias e uma terceira ainda é ensino médio, também não pode ficar com crianças. Agora o, não, pelo que eu vi, já chegou no limite da contratação de estagiários. Quantas pessoas responsáveis tendo? Um... Em sala de oficinas, duas. Dois, dois funcionários, dois oficineiros para comandar, pode-se dizer, o projeto. Saiu o funcionário, os funcionários pediram a conta. Não tem, porque são todos é, professores. Né? Ali são oficineiros de 40 horas, outros são professores. E professores é em sala de aula, ali atende o social. Né? Não é, pode-se dizer assim. É, Trabalhamos sim, com o pedagógico, mas não tão necessária a alfabetização e é algo assim do parecer como é a educação. Ali, as ações sociais. A gente tem que trabalhar o social. Porque até então, o outro período, ela já foi trabalhado na escola. Né? E não Pode. tem mais ninguém para ser chamado do concurso. Só essa de dança. Antes, é, tinha tanta gente... Já chegou a ter no, funcionário, no projeto 29 funcionários. Hoje, nós estamos em dez funcionários, mais duas estagiárias. Estamos conseguindo levar. E eles, posso te dizer, garantir a vocês, se perguntar para qualquer criança, eles amam ir para o projeto. Eles amam ir para o projeto. E ficam, tia, não tem professor, tia, o que nós vamos fazer? Estamos de mãos atadas. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, um pouco que está passando por aqui, que vocês podem fazer, eu creio que vocês poderiam estar ajudando, sim. Na parte que cabe a vocês, é claro. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, a Ney, o João, a CN, os nossos servidores aqui da Câmara, a coordenadora do projeto, a Valquíria, a Fraviana e a Vânia, que também trabalha lá. É, Valquíria, a questão do, do novo projeto, esse projeto que está para vir, projeto social. O do projeto social é uma licitação, social? né? é? Ah. Vocês têm conhecimento das licitações que acontecem pelo projeto, que pode ser contratado por fontes que vêm do recurso? De recurso próprio do governo? Não, não tenho. Todo ano é contratado. É, vale para 12 meses. Aí, contratado profissionais que trabalham também, não somente com o projeto, mas com as ações sociais ali do clube, com os idosos, com as mães, com as mulheres do chakras. Então, tem ali tem. Com é, o atendimento que há hoje em dia, a Elaine, que está. Hoje em dia, a Elaine está trabalhando voluntariamente ali até sair essa licitação, na qual acho que vai passar aqui por vocês também. É uma licitação meio complicada, porque é do jeito que vem do processo, que vem do governo, então não é uma coisa que pode ser jogada de qualquer maneira num papel, um projeto. Tem que ser conforme, que é pedido conforme as leis. E está sendo meio complicado, porque são tudo coisas burocráticas. Vai para o Lucas, tem coisa errada, vai para a Ana, tem coisa errada, e vai e volta, e estamos consertando. Creio eu que, no máximo, até esse final de semana, a Jose vai estar entregando novamente o projeto na mão da Ana. Esse projeto vai ser contratado um profissional de 40 horas de educação física bacharelado. Vai ter também um professor de música, de mais 40 horas, e vai ter um professor de arte também para estar suprindo o outro, na qual todos esses, pode ser assim, profissionais, não vai é, suprir somente o projeto, e sim o social também com todas as ações que o social tem ali, que é atendida no clube. Então, são os dois. Ou seja, se um dia também a nossa professora de balé, Deus abençoar, que volte para nós, a Fran nunca vai ser demais. Ela vai nos complementar. Ela não vai faltar, sobrar, está sobrando. Ela vai nos complementar, que é o necessário, que toda a vida sempre teve dois, três profissional dentro da sala de aula do projeto. Daí, por causa das contratações que estavam assim, meio irregular, foi dispensada algumas, que era pelo ACA, que todos sabem, né? que teve que ser dispensado. Então, como não há legalidade para estar contratando da mesma forma ou de outra forma, tem que ser pelo social, por projetos que vêm também do social. E isso é uma coisa meio burocrática. Então, até que não acerte o correto dos papéis e a burocracia, nós estamos só com essas duas professoras. A Elaine ela era, ela era contratada pela empresa. Que era de bandeira, é uma de empresa terceirizada mulher, né? que, que, que participa né? da licitação e ganha essa licitação. Vence Viu? todo final de ano. Mas nada, nada é, tem é, concretizado que vai ser servidor do município. Primeiramente, pelo meu conhecimento que eu tenho, tem que dar prioridade se o profissional tem dentro do município. Ah, é. Quando não encontra esse profissional dentro do município, aí a empresa que ganhou vem de fora que nem teve o professor de capoeira teve que vir de fora porque não teve no município Muito bem. primeiramente quero cumprimentar as funcionárias né a Vânia a Flaviana sejam bem-vindos cumprimentar a secretária pela por estar aqui trazendo a transparência é, explicando aí sobre o projeto para que todos tenham um melhor esclarecimento sobre é, só queria fazer uma pergunta para a secretária a respeito do ano passado eu achei que o projeto vida nova é, parou muito cedo o ano encerrou muito cedo e voltou agora meio tardiamente é lógico, eu vi lá que teve uma construção, também trabalhei lá na Obras, mas queria saber Da secretária se agora, tipo, próximo ano, o ano vindouro, se como que vai ser, Se vai acompanhar a grade lá do Piodoso, é, do, do você próprio Celê. Né? Você vai sobre, seguir o calendário é, escolar. Porque, como você citou, lá eu acompanho muito ali o projeto já de longas datas. Eu sei que a lei ajuda os pais da, de família ali, são, é um cumprimento ali para a família. Os filhos, os filhos saem da escola, é, quem, quem estuda de manhã vai no período da tarde, quem estuda à tarde no período da manhã. É um contratorno. Exatamente. Dizer, não é um contratorno. Com certeza. Então, eu acompanho ali muito de perto. Como a, a própria secretária citou, a parte de alimentação, ali é riquíssimo, né? O nosso município é muito rico no atendimento aqui. Tanto é que.. É, as mães que vieram para cá trabalhar, e colocaram os filhos aí nos cursos aqui da Barra e disseram, me procuraram elogiando aqui o, o ensino nosso aqui, que é mais avantajado que de escolas particulares, de cidades vizinhas. Então, eu sei a importância que é o projeto Vida Nova aqui para o nosso município. Então, eu achei que ficou um pouco... paramos muito cedo e voltamos muito tarde. A secretária... Podia explicar o porquê que aconteceu isso aí nesse, nesse período passado e, e o futuro como será? Eu posso. Só que, primeiramente, queria pôr algo também que acho que vocês não sabem que pode estar acontecendo no projeto. O projeto, pela lei interna dele, pelo regimento dele, tem que pegar criança acima de sete anos de idade. Mas a nossa educação, com o ensino de 9 anos, abaixou a idade está em ensino de nove. Então, a criança hoje, completando seis anos durante o ano letivo, já está no primeiro aninho, na primeira série. E essas crianças podem se dizer que não está tendo mais onde ficar, porque sai com uma certa idade do CEMEI e só pega com uma outra certa idade no projeto. Desde que eu entrei no projeto, eu estive colocando para o prefeito Adalberto que o projeto poderia, sim, estar acolhendo essas crianças de quatro, cinco anos, que são do pré-2 e pré-3, que não estava tendo onde ficar. Então, hoje em dia, o nosso projeto já inicia com as crianças desde o quatro aninho de idade, não é mais do 7 Uma coisa já positiva para o nosso projeto, e as mães agradecem, porque temos mãe que trabalha, temos avós que trabalham, não tem onde deixar nossas crianças. Agora, sobre o calendário escolar, realmente eu concordo com você. Terminou mais cedo e começou mais tarde. Mas podemos, assim, dizer também que, se vocês olharem os outros anos, é, o projeto hoje em dia não dispensa mais as crianças, pode ser, assim, por coisinhas banais. Tive que dispensar essas crianças, essa semana, apenas meio período, porque acabou a água e nossa cozinha não tinha água, não tem caixa d'água na nossa cozinha. Só no período da manhã, no período da tarde, foi atendido normal. Ou seja... É, são coisas que acontecem que a gente não prevê. A partir do momento que começou a finais de chuva, o ano passado, começo de chuva no final do ano, que o berano chegou lá dentro e viu a situação daquelas salas, que você mesmo estava lá e viu que estava telhado, pode-se dizer, muito em risco, numa sala que a gente tem lá de atendimento de recreação, que são mesas de jogos, atividades de jogos, Estava praticamente caindo na cabeça. A sala da Flaviana, teve dias que nossas crianças foram embora molhadas, de ficar brincando na goteira dentro da sala. Então, estava uma coisa assim bem precária. Só que ele achou melhor parar, por causa das chuvas, e que a, a reforma inici, iniciaria somente em janeiro, porque tinha outras coisas que já estavam em andamento, que não poderia é, parar para poder pegar o projeto. Mas, mesmo assim, se tivesse parado também, iniciado no final do ano, não ia dar conta. certo? Só que daí iniciou em janeiro, você viu muito bem que começou aquelas chuvaradas, que encheu toda a fossa nova também que teve que ser feito no pátio. Então, são coisas que a gente não prevê. É claro que a gente quer e gostaria, ainda comenta com as meninas, começaram junto e terminar junto. Mas acontece que é que nem eu fosse, acabei de pôr para vocês, os nossos funcionários estão... Como que eu continuo com umas crianças dessa dessa forma, com pouco funcionário, e depois com o um prédio em risco daquele jeito. Então, foi coisa é, que aconteceu que não foi previsto. Ninguém é, preveu que íamos parar tal dia. Entendeu? Se realmente, porque daí a Vânia também teve que sair para uma cirurgia, eu saí para uma cirurgia, e o projeto daquele jeito, o espaço físico. Então, o Berano falou assim, então, nós temos que parar e encerrar mais cedo. Mas... De coração, desejo que inicie junto com as crianças no ano letivo e que pare junto. Obrigado, secretária, né, por estar esclarecendo. É, isso era uma dúvida, a gente tem que perguntar. né? A gente okay. aproveita a oportunidade também de você estar deixando as portas abertas para a gente. É interessantíssimo né, que os vereadores todos acompanham. E eu talvez tenha um privilégio a mais por ser funcionária, acompanhe de tá perto. né? mais de perto. Mais. Parabenizo também pela reforma, vi lá que ficou excelente. É, no mandato anterior, a gente trocou o piso, eu lembro que o prefeito trocou o piso do chão, que era ridículo, era terrível, e agora o prefeito atual dando sequência, trocando a cobertura. Então, é, eu acredito que seja assim que administra. Né? Isso que é importante, a sequência. É, daquilo que já é bom, sempre estar tá melhor. E eu vejo aqui por todos, vereador, eu acho que eu tomo a liberdade de falar por todos, que todos os projetos de lei que entram aqui envolvendo a educação são tratados com maior carinho aqui, e eu acho que, numa totalidade, todos desaprovado aqui, que a gente sabe que quem ganha é a população, e principalmente as crianças né, do nosso município. Te parabenizo por estar aqui. Tudo de bom e sucesso lá no seu trabalho. Obrigado, agradeço a todos. E eu creio que o sucesso de toda a administração compete a vocês também. Vocês também fazem parte desse sucesso. Tá? Muito obrigado. Também queria agradecer a presença da secretária aqui e deixar as portas abertas de for preciso e você... Se quiser o uso da palavra, está tá à disposição aqui, a Câmara está à disposição de vocês, tá bom? Okay. Dando sequência, dando pela ordem do dia agora. É, primeira proposição, projeto de lei de 9 de 2019, de autoria do Executivo, súmula, dispõe sobre alteração nos anexos 2 da lei 564 de 2015, lei 627. De 2017, 664 de 2018 e 674 de 2018, aumentando o número de vagas para o cargo de oficineiro de danças. Peço para o secretário que dê a justificativa também do projeto. Justificativa do projeto de lei 9 de 2019, de 29 de 3 de 2019. Eu, Adalberto de Freitas Aguiar, prefeito municipal de Barra Jacaré, venho por meio de justificar as alterações propostas no projeto de lei acima citado. Alterações propostas. Oficineiro de dança. Alteração no número de vagas de uma para duas se faz necessária devido à necessidade de reorganização do quadro funcional pelo motivo de afastamento sem remuneração a pedido da servidora que ocupava o cargo. Assim, Tendo em vista que há apenas uma vaga no pano de cargas e considerando que a oficina des desenvolvida é de extrema necessidade para atender as crianças do projeto Vida Nova, que hoje atende mais de 100 crianças por dia, a mudança é medida que se impõe. Por oportuno saliento ainda que quando a servidora de licença retornar ao trabalho, uma das oficineiras poderá atender a área social mais especificamente as atividades envolvidas pelo Craso de nosso município. Barra do Jacaré, 29 de março de 2019. Adalberto de Freitas Aguiar, prefeito municipal. Então, o projeto vai para a sua primeira discussão, né, vereador Alexandre? Projeto, como acabei de ler na, na sua justificativa, né, um projeto que se faz necessário pela... A funcionária que teve se afastou é um, é um direito dela, né? Direito nosso aí como funcionário público e ela está gozando desse desse direito que é que é, é dela adquirido por direito mesmo. É, a secretária veio aqui explanou mais aí dando uma, uma abertura aí para todos aí ter uma noção mais do que se trata. É, dizer também que a comissão, a comissão de Justiça e Redação analisou, tem o um parecer jurídico aí do Executivo e do Legislativo, então o projeto se encontra apto a tramitar nessa Casa de Lei. Sou favorável ao projeto. Vereador Edmar. Boa noite, presidente. Demais vereadores, Joaquim, Avânia, Flaviana. É, o projeto é de suma importância, né, porque o... Faz-se necessário, o oficineiro de dança não é para formar bailarino, a gente sabe disso. É para, para que a criança aprenda a trabalhar a expressão corporal, facilitar a socialização, a gente sabe disso. Aprender origem, origem né, de outros povos, através da dança ali. E, como diz a justificativa, poderá até ceder para o CRAS, né, fazer uma jogada ali. Suma importância, como diz o presidente, tranquilo o projeto. Vereador Edival. Boa noite a todos, boa noite pessoal de casa. É um projeto bom. É como a diretora falou ali, tinha duas vagas, né? o prefeito contratou uma, porque não tinha contratado as duas, né? não precisava disso hoje. Porque lá no começo já havia necessidade de duas. Agora esperou haver a uma né, sair... Houve uma necessidade para pedir. Eu acho que o prefeito tinha que ter chamado desde o início, porque é uma profissional, uma menina excelente, e para o nosso município, para os nossos filhos, né nossas crianças, é muito importante. Só isso. Vereador Jorge. É, senhor presidente, a coordenadora já se planou muito bem sobre o projeto, né, sobre as necessidades, como diz o vereador Alexander. É Andresa né, o nome da menina que está na espera? né É Fran? Franciele, Ela trabalhou na gestão passada aqui, né, junto às duas, com aquela que pediu a licença. É uma excelente profissional, eu acompanhei muito tempo aqui, elas ajudando o Cras, é, nos desfiles, e lá, minha menina no projeto, participava lá de vez em quando, ia lá. É uma excelente profissional que vai ocupar o cargo. Então, senhor presidente, como já dissemos aqui, é uma necessidade, entendeu? É, parabéns ao Projeto Vida Nova, obrigado por acolher minha menina que está lá e todos os alunos que vão lá. É, se faz necessário, é, que seja bem-vinda a funcionária. É, são poucos que têm essa oportunidade né, de conseguir um, um emprego é, concursado. Chegou a vez dela. A outra que pediu licença, que tem todo o direito dela como funcionário público, que está acompanhando o esposo dela, que seja feliz lá. Sem mais, presidente. Vereador Edalberto. É, meu boa noite a todos, as visitantes aí. Ah, quem nos ouve aí pela internet, em sua casa, quanto ao projeto, né? quando ele chegou para nós aqui, havia alguma dúvida sobre o projeto, né? sobre essa contratação aí, dessa segunda professora aí, né? é, sabendo lá se a outra realmente iria né, no futuro, pedir a conta, não voltar, se seria muito ou não, mas disse bem ali o vereador Edivaldo, né, essa, essa vaga já devia ter ser ser completada do início, né, poderia ter já contratado ela há muito tempo, estaria estar servindo muito mais aí para essa escola e também, né, dizer aí que o projeto veio tramitando da maneira correta, né, não, não foi como um outro um outro projeto que passou por aqui, que primeiro contratou, depois passou para a Câmara, agora está fazendo da maneira certa, está passando aqui para depois contratar. Sem mais. Vereador Elisberto. Boa noite, presidente, vereador, nosso funcionário, Valquíria, foi explanou bem o projeto que está em pauta, né? então eu sou favorável ao projeto. Vereador Léo. Boa noite a todos os vereadores aos servidores da Câmara, os visitantes, sejam sempre bem-vindos à Casa de Lei. Sobre o projeto, sou favorável ao projeto, sem mais discussão. O projeto vai para a sua primeira votação, Alexandre. Vereador. Aprovado. Vereador Eide. Aprovado. Vereador Edival. Aprovado. Vereador Jorge. Aprovado. Vereador Edalberto. Aprovado. Vereador Elisberto. Aprovado. Vereador Léo. Aprovado. O projeto então, foi para a sua primeira votação, com... Bem... Oito votos, né? sete votos favoráveis aí. Então, ele vai para a segunda votação na, na próxima reunião. Aí vou ver, eu vou aqui, se qualquer coisa dá para nós fazer o um extraordinário depois para adiantar. Tá? Se tiver de fazer o um extraordinário, eu vou convidar vocês por ofício depois. Então, nada mais tendo hoje, né? então, vou deixar a palavra livre, como de costume, né? para que os vereadores que queiram fazer alguma um comentário de alguma coisa sobre o nosso município, estamos à disposição. Está aberta a palavra. Senhor presidente, só um Eu queria que o nosso prefeito, né, dessas, desse requerimento foi passado por nós todos aqui, né, que, para apanhar a Câmara na cidade, para uma segurança, né, desde, desde os, do, do, do, do estabelecimento, de, das, da, das escolas... Né? Inclusive o sargento Silva conversando com ele, ele deu os parabéns para nós, dos vereadores, desse requerimento nosso que está aí, né? que é um dinheiro que foi devolvido por nós. Né? E, inclusive a Zenilda comentou também desse roubo que teve na casa dela, que o carro dela foi pego lá em Madeirante, através da Câmara. Né? Então ela pediu que reforçasse o requerimento, que o prefeito desse uma satisfação para nós, né? que é um dinheiro nosso que foi para lá. E nem então. Que ele desse uma satisfação para nós desse sobre esse requerimento. Se algum vereador quiser comentar alguma coisa, né? Parabenizar aqui o vereador, né, por estar lembrando aí desse requerimento, acho que foi do vereador Divaldo, sobre essas câmaras aí da cidade. Realmente, né, o tempo já está passando, já estamos chegando na metade do ano, né, dinheiro já foi devolvido no final do ano mais de 200 mil. E até agora não sabemos o que foi feito, né? Pelo menos pedimos aí para completar a iluminação pública, é, essas câmaras de segurança aí, que, que é uma boa aí para estar, tá, né, ajudando aí a nossas nosso reforço policial aí, e todo mundo aqui que mora aqui, né, que nós precisamos de segurança na cidade, né? Então, é, foi feito um pedido aí, uma devolução do dinheiro, e bem lembrado pelo vereador aí, e está lembrando aí o senhor prefeito aí para ver se dá um parecer para a gente aí, se tem algum, algum orçamento já pronto para isso, se vai fazer ou não vai fazer, para a gente poder também estar tá passando essa informação aí para o pessoal aí, né, que venha procurar saber como que foi feito isso. Até conversei com a Zemil também, ela estava falando sobre... O que o vereador disse agora há pouco aqui né? Então eu acho que através dessa câmara aí, Vai ajudar bastante uh, Os nossos aí E as nossas O, o, o cuidado do, do, Das nossas casas Até mais é, Quero fazer um comentário aqui é, Eu como autor do, do Requerimento não só desse requerimento da, das câmeras de entrada da cidade. Hein? Mas eu acho que nós vereadores aqui, nós estamos que nem esses pregadores que pregam no deserto. Você pede, faz o requerimento, a população cobra da gente, acho que o vereador não faz nada. É o que eu escuto na rua direto aí. Só que você faz requerimento, é protocolado. A gente não tem uma resposta. Desde o início do mandato aí. Eu fiz o um requerimento da castração de cachorro, aí, que é conhecimento de todos vocês aí, dos animais. Até agora, nada. Se fosse uma coisa que não tivesse dinheiro nos cofres públicos, não tinha condições, eu ia falar assim, não, não tem condições, mas tem dinheiro nos cofres públicos, tem como fazer. Gostaria que o nosso prefeito aí, ele acha ruim da gente cobrar, falar na rua, porque o trabalho com o povo aí, direto eu estou fazendo comentário. Aí, infelizmente, dinheiro o município tem. É só estar tá faltando um pouquinho de iniciativa aí e investir. Porque não só é o meu requerimento, de todos os vereadores aqui, que tem vários requerimentos. Até hoje eu estava conversando com o vereador Jorge aqui, de manhã, que a gente, eu, a gente, eu fico com vergonha, a gente representar o um município, nós fazemos requerimento, nós aqui nós estamos aqui para aprovar a lei. E o povo está cobrando de nós, a gente fica com as mãos amarradas, você assim, não tem o que falar. Aí quando a gente fala alguma coisa na rua aí, o pessoal fica bravo. Eles acham que a gente está falando demais, mas não é. A gente está cobrando o direito nosso. Sem mais. Presidente, aproveitando aí é, a oportunidade, aí, já o comentário dos outros vereador, fazer uma... Senhor prefeito, que tenha consideração que pelo menos mande para essa Câmara uma resposta. Acho que de todos, de todos os requerimentos, e foram bastante já passados aqui durante o ano passado, esse ano, desde o começo do mandato, se eu não me engano, acho que foi dois ou três só que ele respondeu para a gente aqui o que ia acontecer dos requerimentos, se ia fazer, se não dava para fazer. Então, que ele tenha consideração para a gente. A Câmara é uma Câmara democrática, a gente hoje eu estive no gabinete conversando com ele, coisa que eu poderia estar comentando aqui, eu fui lá tirar é, é, uns um comentário com ele, umas dúvidas com ele, muito boa a conversa da gente. Então, que ele tenha em consideração com os vereadores, que ele responda os requerimentos de nossos aqui, pois é como o vereador Edvaldo disse, a gente, às vezes, é, semana passada, semana atrasada, o vereador Alexandre pediu uma lombada aqui na rua aqui. É, eu pedi o um ano passado aqui na rua Jacarezinho, onde foi feito o recampeado assalto ali e é um, tem fluxo muito grande de caminhão de movimento de carro ali, tem o um campinho do meu pai, o Fundo de Vale, eu, eu comentei aqui, e não foi feito a lombada lá mas que ele pelo menos responda os requerimentos, né, a gente quando ele responde, vai fazer ou não vai fazer se tem um prazo, vai dar um prazo a gente quando vai é, responder aos moradores, aos munícipes, a gente tem uma resposta Agora, ó, cidadão, eu protocolei, eu passei pela Câmara, foi aprovado, os vereadores votaram por unanimidade de votos no requerimento, mas infelizmente está lá, parado lá, até hoje, já faz um ano que foi feito o requerimento. E muitas das vezes aqui, como já foi feito aqui, a gente pede novamente. Igual eu pedi esses dias um requerimento aqui, reforçando, que nem lembro qual foi, mas eu pedindo que reforçasse o requerimento aqui, pois não obtivemos resposta nenhuma. E muito bem lembrado pelo vereador Esberto, parabéns, vereador. A gente devolveu, essa mesa diretora do ano passado, a gente devolveu R$ 240 mil reais para o SCOF público. E a gente pediu que, no requerimento, em nome de todos os vereadores, todos, todos assinaram, pedindo que seja feito, reforçando o requerimento do vereador Divaldo, aqui no começo do mandato dele, que seria as câmaras de segurança do nosso município, e também... É... Não, o outro, o requerimento da, da, das lâmpadas, da ex-lâmpada, de terminar, fazer o término das lâmpadas LED do nosso município. Que ainda tem várias ruas aí que estão tá no escuro. Que estão tá no escuro, que está como estamos antigamente. Então, é um valor alto, R$ 240 mil, reais, daria muito bem para fazer esse serviço. Já foi orçado uma vez, aí não fica tão caro para fazer essas câmeras de segurança. Que pelo menos as entradas, e saídas do, da cidade, aqui no centro, aqui. Hoje a gente vê aí, vê em Facebook, vê comentários aí, mudou a grade do correio? Por falta de segurança lá, por falta que, à noite, está uma baderna na rua, pessoal reclamando. Se às vezes se eu houvesse essas câmeras de segurança aqui no nosso município, aqui, é, não precisava, evitava o, o, o prefeito fazer umas coisas dessas. E outra que é uma segurança, né? o que pode acontecer aí é ter monitoramento, mas vamos ter fé, vamos pedir, vamos continuar pedindo, até esses dias um vereador falou que não ia fazer mais requerimento, vamos fazer sim, vamos fazer, vamos pedir, vamos cobrar, vamos cobrar dele, é, para que a gente vá lá conversar com ele lá, ele atende bem a gente, vamos cobrar lá, vamos cobrar reforçando aqui o nosso requerimento aqui, são requerimentos bons aqui, como passou do vereador Edalberto aqui, lá do, do cemitério, a gente teve lá esse dia a Forção Cotuniquina, vai ser preciso lá ampliar aquele cemitério lá, mas é, parabéns vereador, por ter lembrado aqui e cobrar, acredito que todos os vereadores concordam com o pensamento do senhor, que sejam cobrados esses requerimentos aí, que o prefeito venha dar uma é uma não uma satisfação mas sim um retorno é, é, para gente aqui do que dos requerimentos foi protocolado obrigado presidente primeiro eu quero parabenizar o vereador Elisberto pela sua colocação muito foi muito feliz em ter lembrado aí desse desse nosso pedido aqui né foi um pedido de todos os vereadores quando a gente fez essa devolução de valores a gente na verdade, mostrando caminhos para o Executivo Municipal. É, infelizmente, a gente vê todos nós aqui com requerimentos parados lá, a gente não obtém uma resposta. Isso é inadmissível, isso é muito chato. É, eu lembro quando o prefeito aqui estava, ele cobrava, ele e os demais vereadores cobravam aqui do prefeito por não responder os requerimentos. Hoje ele está cometendo a mesma falha. Então, nós vereadores estamos aqui, temos que cobrar realmente. É nosso papel cobrar. É, não podemos aceitar. E, e, e Essa devolução de valores é, não é a realidade de todos os municípios, não. Eu tomei a liberdade e fui em várias prefeituras. Está aqui, ó, a prefeitura de Itambaracá devolveu 9 mil para o público. Vocês têm noção? O prefeito de lá falou que se ele tivesse uma devolução aqui em dois anos de R$ 500 mil reais que aqui a gente fez ele mudava a cidade dele. Então, a gente está no nosso direito de cobrar. Isso é nosso papel cobrar. Por quê? A gente é uma Câmara que é consciente, a gente não esbanja, a gente pensa que esse dinheiro, esse recurso que tem na Câmara, vai voltar para os munícipes. Então, é nosso direito de cobrar. Não vai fazer mais iluminação, se não vai é, fazer a castração que o vereador cobrou, mas que responda, pô. A gente tem, a gente, a gente leva os requerimentos até nas casas das pessoas que a gente está cobrando. Então, a gente tem que ter uma resposta. Isso é nosso papel. A gente, quando sai da vida privada para ir para a vida pública, a gente vai para trabalhar para o povo. A gente cobra os, os benefícios é, para que seja transferido para a população. Então, os vereadores aqui estão tá de parabéns de cobrar sim. É, não, é, não, não é dever do prefeito ficar de carinha virado Ficar bravo com ninguém por estar cobrando Ele foi vereador, ele sabe que esse é o papel do vereador Nós estamos aqui para isso Ninguém está cobrando aqui para ter luxo A gente está cobrando para que tenha benefício Aí, ó, está saindo as obras aí, Votamos aqui um monte de abertura de crédito Para fazer as fotos Votamos abertura de crédito para fazer isso, fazer aquilo Não foi, presidente? Então aqui a gente aprova Então a gente também tem que cobrar sim é, até queria cobrar do presidente, cobrei do, do vereador Jorge, na época que foi presidente aqui dessa casa, que dirigiu muito bem, por sinal, o vereador, vinha cobrando uma tribuna aqui. A gente vê aqui, tem, há momentos aqui que é necessário, senhor presidente, uma tribuna. É, falei para o senhor presidente há pouco tempo aí que comprasse um carro para essa câmara. É importante também visitar, senhor presidente, outras câmaras, outras casas que tem o carro, inclusive... Eu acredito que aquele triste acidente que aconteceu com eles indo para Curitiba, se, a gente, se eles tivessem num um carro é, demarcado aqui, não tinha acontecido. Talvez muitos pensem que é luxo. Talvez as pessoas pensem, mas a Câmara tem um carro? Pô, todo mundo aqui, nós somos adultos, ninguém aqui é criança. Todo mundo sabe que, tipo, vem aqui, loucou o carro saiu, você tem sua responsabilidade. Você tem aonde você foi, você vai ter todo... Como prefeito, a gente não... não... Quantos veículos a gente aprovou aqui para o CRAS, para a Secretaria de Educação? Por que a Câmara não pode ter o nosso veículo? Olha a devolução de valores que a gente faz, 238 mil. Reais. A gente devolveu quase meio milhão de reais em dois anos. Estamos, estamos cara. Te parabenizo, senhor presidente, te parabenizo por estar com a mente aberta, porque quando o, o, o senhor prefeito põe um projeto aqui, para comprar um carro para a Secretaria de Educação, de Saúde, eu não sou contra. Porque o prefeito, hoje o município pode oferecer para todos os secretários umas condições boas. Os secretários não podem ficar sentados na cadeira. O secretário tem que andar, tem que procurar melhores, tem que procurar coisas novas para o município. Então, eu parabenizo o prefeito quando manda um projeto aqui, dando condições melhores para todos os secretariados do nosso município. Então, senhor presidente, não há porquê também a gente não trazer os benefícios para nós aqui, porque a gente sabe, ser vereador também não é tranquilo igual todo mundo pensa não, ser vereador a gente é cobrado diariamente, a gente tem a, a, agora mesmo o senhor presidente que nos convocou lá porque estamos empipinados aí, senhor presidente, com, com os partidos políticos, nós precisamos somos presidente de partido, então a gente carrega um peso nas nossas costas também, a gente tem uma, uma, um compromisso Enorme. Não é simplesmente sair de candidato, ganhar as eleições, está tudo lindo, maravilhoso. Não. A gente é cobrado, a gente tem é, que prestar contas. Então, tudo isso a gente faz em prol da população. A gente faz com amor. Nenhum vereador está aqui por brincadeira. Ninguém vai verear aqui sair da sua vida tranquila para vir aqui e levar achando que está tudo maravilhoso. Então, é dever nosso, é um papel nosso. Aprovar o que é bom... O que é bom ouvir aqui, essa casa de lei é muito consciente Muito diferente da Câmara passada, porque eu não canso de dizer A legislação passada a gente tinha de implorar aqui para aprovar projetos bons Como foi a escola aí que está sendo construída Muitos projetos aqui a gente fez com cinco votos O vereador Isberto, o vereador Léo sabe disso aí, o vereador Jorge que eu estou falando Então essa Câmara aqui não existe isso, essa Câmara não tem politicagem Cobrar não é fazer gente. talvez as pessoas aí fora misturam os papéis mas te parabenizo, senhor presidente. Te parabenizo, porque olha aqui, ó. 9 mil reais a Prefeitura Tambaracá de fez a devolução de valores. Aqui, quero... aqui a gente está de parabéns pela consciência de todos. Então era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Só cumprimentando o que você está dizendo aí, vereador, é, nós devolvemos na gestão do, do Jorge, vereador Jorge, cento, mais de cento noventa mil reais no ano passado para fazer as iluminação, ele fez uma parte dela aqui. E agora devolveu mais 250 mil, quase 250 mil, para que colocasse essas lâmpadas, nova na, na, onde, onde não tem ainda para terminar isso aí, e botasse câmaras de segurança. Então, não tinha uma resposta do ano passado, foi feito. Então, é, eu quero só deixar bem claro que todos os projetos que passou por aqui, tanto nessa gestão como na gestão passada, e é nesse mandato não foi revogado nenhum, todos foram aprovados. Todos foram discutidos, foi aprovado, como a secretária veio hoje explicar, todos foram perguntar, e é o direito do vereador se esclarecer, se saber o que é, mas foi aprovado todos. E todos os requerimentos que nós mandamos para lá, para o Executivo, não tem uma resposta de nada, nem que vai fazer, não vai, e nós ficamos aqui, não tem como dar uma satisfação para os nossos eleitores porque eles vêm perguntar como ficou aquele negócio que você me pediu lá. Não tem, não tem. Então, nós estamos fazendo aqui, através dos funcionários, das funcionárias nossas aqui, estão fazendo uns, requer, uns ofícios, requerendo novamente esses requer, esse requerimento que seja respondido para câmaras. Vai ser cobrado de 30 em 30 dias se ele não tiver resposta para nós aqui. O que vai fazer, o que não vai fazer, valorizar pelo menos os vereadores nossos aqui. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da comunidade e dar resposta para quem que também. Então, eu acho que todos os vereadores têm seus direitos, fazem seus requerimentos, que nem o vereador de disse. Você faz o requerimento, não tem uma resposta, não sabe o que fazer. Então, para que fazer requerimento? Mas tem que fazer, vereador, tem que fazer para mostrar, porque hoje está sendo transmitido online isso aqui, o povo está entendendo como que é a situação. Só, só para me encerrar nos comentários, a, a respeito do que o vereador disse da, da castração, no meu primeiro mandato, até o João me ajudou, o Daniel me ajudou aqui, a gente fez um levantamento, infelizmente não conseguimos êxito, porque a gente vê que cidades vizinhas, todas aí que têm um, o canil, que tem um trabalho aí voltado para essa finalidade, é através de uma instituição, através de uma ONG. Então, aqui para a gente, a gente ficou complicado, mas hoje, como o vereador citou, a gente tem uma veterinária no município, a gente pode muito bem... É, analisar e começar um trabalho voltado Pelo menos a castração dos animais Quero dizer para o presidente, senhor presidente Estou em contato com a secretária em Curitiba Uma secretária que trabalha para o Alexandre Cury E trabalha para o Álvaro Dias e Ela está me aguardando na capital Para que a gente, para que a gente consiga trazer aqui no nosso município é, um, Uma unidade móvel eles fazem, passam em cidades, em cidades, a gente entra lá requerendo, e eles vêm aqui na nossa cidade e fazem essa castração dos animais, de gatos, cachorros, etc. Então, senhor presidente, já, senhor presidente, os demais vereadores também, se a gente puder marcar aqui para Curitiba para a gente estar tá vendo esse, esse projeto que lá é existente, para que a gente consiga trazer aqui e fazer um trabalho é, junto aí com a Secretaria de Saúde, né? com a veterinária, para a gente possa tomar, é, convocar ela para comparecer aqui nessa casa de lei, para que a gente junto, unisse se fosse, para que a gente pudesse tornar realidade esse requerimento do, do vereador Edivaldo, era uma preocupação nossa também de outro mandato, para que cabe esse transtorno aí que é esses animais soltam no nosso município, pelo menos para que não procrie para que não é, continue aumentando. Então, já quero deixar para o senhor presidente, que acho que na próxima semana eu vou ter que ir para a capital, e deixo convite para os demais também, para que a gente possa estar vendo esse, esse requerimento aí importante do vereador. Mas eu quero só, só cumprimentar aí também é, sobre a compra do carro aqui. Hoje nós estamos viajando com o carro nosso. Quantas vezes eu fui para Curitiba, serviço da Câmara, com o meu carro aqui. Amanhã tem que trocar um pneu do carro aqui, eu bato esse carro na estrada aqui, que é o prejuízo de quem quer. Então eu vou comprar um carro para a Câmara trabalhar, não é para andar à toa, não. Para comprar... Essa da tribuna também que já está fazendo orçamento para comprar. Então não vai ter dinheiro, vamos gastar, vamos gastar em cima do que, é, que vai ser benefício para nós também aqui. Do que é necessário. Tá está dizendo aqui para Curitiba. Vai do quê? Vai de ônibus? E um três, quatro vereadores que pegar um carro para ir, ou é o meu, ou de ou alguém que tem que sair. Nós não temos carro para viajar. Chega na estrada, Deus o livre guarda, dá um acidente, qualquer coisa, perdeu quem tem o carro. Então nós temos que ver esse lado também aqui. Hoje já fui em Cambará, lá tem o carro, fui em várias câmaras aqui. Estão vendo, tão, todos os câmaras têm o carro dele para usar. A prefeitura tem carro para todo lado, para todo mundo. Para viajar, viaja, ninguém viaja com carro particular, só nós estamos viajando. Então, vamos comprar o carro, se Deus quiser. Para a Câmara, para atender o nosso Ô, vereador aqui. Senhor Presidente, quero fazer um comentário do vereador aí. A questão da, dessa castração de cachorro. Nós temos uma veterinária que ela trabalha no nosso município aqui, não sei se é 20 horas ou 40 horas que ela trabalha. Gostaria que algum vereador apresentasse, falasse para mim aonde que ela trabalha, aonde ela tem uma sala para ela trabalhar. Ela presta serviço em que lugar no município? E aí? Precisa de castrar cachorro, gato que tem na rua aí? Tem o um funcionário, recebe para isso, eu não sei se, é, se está incluído na, na, na, na função dela, de castração de cachorro, tem que analisar isso e se, se está incluído, mas o prefeito poderia dar uma sala para ela, um lugar que já, já foi comentado que vai dar, mas não, nós vamos ver, nós vamos ver, até agora não viu isso aí. O tempo está passando e ela ganha para isso. Então, acho que ela, o, o Executivo tinha que cobrar mais isso aí. Voltando aqui no nosso vereador aqui, em questão que você falou da nossa, nossa rua, aí, negócio da bagunça aqui na rua, muito vândalo. Você falando, fazendo um comentário aí, eu fiquei pensando aqui, é, a bagunça que esse jovem faz na rua aqui, é, eu acho que falta o município, né? nós aqui, vereador, o prefeito, fazer algum evento para esses jovens. Nossos jovens não tem nada no nosso município. A não ser ficar na rua. Todo, passa final de semana e final de semana, para os nossos jovens não tem nada. Você, você já viu alguma coisa para os nossos jovens aqui? Então, tanto nós como o prefeito acho que tinha que fazer alguma coisa, porque é, o único lugar que eles têm que ficar ali na rua. Eles colocam um som. Acho ruim. Aí eles pegam a pista, vai para Andirá, Santo Antônio, sofre um acidente, morre na pista e aí, como que fica? Então enquanto eles estão na nossa cidade, eu acho que a polícia tinha que estar andando na rua ali, ou ter o teu carro, voando, fazendo bagunça, vai lá e dá. Que eu acho que é o um serviço da polícia. Mas infelizmente a polícia nossa só, só trabalha de dia. Chega à noite e não tem policial. Você pode, eu, eu fiquei sábado na rua aí, durante o tempo que eu fiquei na rua, a polícia não passou uma vez. É onde que esse policial está? Mas você veja bem, nós fomos em Curitiba atrás disso aí e criticaram todos os vereadores. Não, mas foi vereadores... criticado porque então, então, o, o policial saiu multando as pessoas faz dia, de multa aí, fazendo mais 20 multas por dia aí. Fazendo mais de 20 multas por dia sem necessidade, porque eu acho que o serviço do policial sim é multar, mas eu acho que ele tem que ter o um bom senso. Tem pessoas que estão tá estacionadas aí por 5, 10 minutos ali, ele chega e mede a caneta. Aí ele joga em cima do vereador, ó, o vereador que denunciou. E não é o vereador que denunciou, é o serviço dele. O serviço deles é defender a população, é orientar a população. Não é fazer esse modo de multa que eles fizeram aí. Aí o jovem está com um somzinho em meia boca lá, não está nem perturbando, ele chega lá e fica bravo com o jovem. Se está perturbando, está muito alto, pede para baixar um pouquinho, porque não tem evento, não tem lugar para os nossos jovens. Se vocês saberem algum lugar aí, fala para mim, porque até agora, durante o tempo no município, o único lugar tem a rua Barbosa, que o pessoal pode ficar. E agora o pessoal, o lugar que o pessoal ficava ali, o prefeito teve coragem de puxar. É uma lei que todos os caras que vão construir o prédio no, no município, ele tem que fazer um recuo de 3 metros. Agora o município que tinha que ter um recuo de 3 metros, ele fechou. Não consegui entender essa até agora. Sem o mais. prefeito tem que investir mais no esporte, senhor vereador para estar tá ocupando mais esse pessoal aí, esses, essa bagunça de rua, levar mais para o campo, para as quadras, entendeu? Investir no esporte que, que dá certo. Agora passa aí um projeto para abrir uma conta de 5 mil reais para injetar no, no esporte. para que, que premiação é essa? O vereador Adalberto aí é... é fez um levantamento importantíssimo, o, o vereador. É, inclusive, o senhor presidente, uma da, da minha vida agora para a capital é sobre aquele requerimento que eu passei aqui do pre aqui na vilinha, aqui embaixo na Vila Manuel Branco ali, e que coincidiu com que, o, que, um, que um dos requerimentos do Miguel Caliço também, é, do projeto Meu Campinho, que é, infelizmente não existe mais, é eu estou indo lá, essa mesma assessora está vendo para mim esse, esse mesmo projeto que, que o meu e o do Miguel é, coincidiu, é, ela está tentando fazer para mim é, é, levantar com outro programa do governo, é, semelhante a esse que a Ione fez aqui em Andirá. Acho que os vereadores já passaram por ali e viram ali, né? próxima linha ali. Então, eu é, estou indo para Curitiba... É, em busca daquilo lá, que o, o vereador disse. Aquilo ali é interessantíssimo para as crianças, para os jovens, para os adolescentes e para todos, né, que o esporte é para todos, mas a gente tem uma preocupação, principalmente com as crianças do nosso município. É, no mais, quero parabenizar o, o, o presidente, o Israel, por eu ter falado aí do carro, o presidente já está vendo a tribuna aqui que, que todas as câmaras têm, acho que a gente está um pouco para trás nesse sentido. Quero, em nome da, da secretária Valquíria, cumprimentar todos os secretariados do nosso município, e a gente vê lá que o projeto realmente ficou muito bonito, o CEMEI lá com a, com a Vanessa, também muito lindo, bonito, o 12, que teve uma reforma no ano passado, está excelente para acolher as, as crianças, os alunos do nosso município. Então, te parabenizo e todos os funcionários lá do, do projeto Vida Nova. No mais, é uma boa noite a todos, né, senhor presidente, fica tudo com Deus. Eu quer falar alguma coisa? Então, não tendo mais nada, eu declaro a sessão encerrada de hoje. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença aqui.